Vou fazer um rápido resumo sobre, sobre as duas primeiras lives, porque tem muita gente nova entrando com a gente nas lives de aquecimento. Um primeiro ponto que eu quero frisar para todo mundo é que as lives acontecem de segunda, quarta e sexta. Qualquer outra live fora isso é extra, tá? Mas a gente vai até dia 22 nessa pegada, dia 22 é a nossa última live de aquecimento. Porque aí a gente começa a nossa trilha de 23 a 30. Como eu já falei, meio de cinco, só acompanhar no Instagram, tá? E nos grupos, a gente tem os grupos também, que são os grupos já do pessoal que tá empolgado e querendo fazer a trilha, aonde a gente tá mandando os avisos, a gente manda quando começou, a gente fica em cima desse ponto, vocês recebem por e-mail também, um começou e etc, tá? Esse é o ponto. O objetivo das lives, como já falei algumas vezes, mas se for a tua primeira vez aqui, é te colocar... No nível para chegar em 4 mil todo santo dia. Porque aqui eu não tô falando só de faturar. A gente tem que mudar muito o conceito do negócio, entendeu? Para você chegar e você passar. para você atingir, para você sair do resultado que você tá tendo. Seja ele do zero para chegar ou seja de 2 mil para chegar. Tá? Tô vendendo 50k por mês, olha aí. 50 mil por mês. Quero chegar em 120. O que eu preciso fazer, né? Então esse, esse é o ponto que vem muito antes do que a gente simplesmente fala, oh, faz um anúncio assim, assim, assado, tá? É assim, simples, é realmente você entender o conceito de negócio. Resuminho da live 1, tá? A gente passou quatro tarefas, foram dois jogos de tarefa, né? Então, as primeiras quatro tarefas eram, o que mudaria no seu jogo, né no seu negócio, vendendo 4 mil todo santo dia? Então, se você vendesse hoje 120 mil reais por mês, o que mudaria? Era para realmente você fazer uma lista, até para você entender o porquê que você vai estar. Tá, você vai estar tá atrás de algo, né? Por que, que eu quero chegar nisso? Ah, eu quero chegar nisso que o Ale falou e eu achei tão legal a camiseta dele. Não. Porra, por quê? O que vai mudar aqui, né? Que é sempre a pergunta que a gente tem que fazer. O que muda para o bom e pro, e pro mal, né? Pro bom ruim? Problemas ou coisas boas né? dentro do nosso negócio quando a gente atinge nossos objetivos? O segundo ponto era como seria o seu time, né? Se hoje você é sozinho, se você tem duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. O que mudaria no seu time se você atingisse 4 mil de venda todo santo dia? Isso aqui também é uma conversa você com você mesmo, com o seu sócio, com sua esposa, com seu marido, com quem fizer parte da decisão da sua empresa. O que, que aconteceria, né? Aquela tarefa que você não tem tempo para fazer, aquilo que você não aguenta mais fazer, aquilo que você sabe que você está fazendo hoje, mas que poderia ser outra pessoa fazendo, às vezes algo operacional, algo braçal, mas que nesse momento é necessário para o seu negócio. Um outro ponto aqui, em quais canais você visualiza isso, né? Pô, ali, não é o que não, aqui não é nem só o que você gosta, tá? É os canais que você acredita que tem esse potencial, né? Pô, esse canal X, canal Y, canal Z, tá? A gente já falou de canais de de raio X na segunda live que a gente já vai pegar. E o quarto ponto que você tinha que escrever aí é se atingindo o volume de venda necessário tendo o seu time nos canais que você estaria vendendo, se você consegue enxergar escala para o seu negócio. Você enxerga isso? Então o negócio crescendo, crescendo, crescendo, céu é limite? Um pedido por dia, dois por dia, três por dia, quatro por dia, cinco por dia, seis por dia, sete por dia, oito por dia, nove por dia, dez por dia, vinte por dia, trinta por dia, cinquenta por dia, cem por dia, duzentos por dia, você enxerga essa escala? Na minha visão isso aqui compõe escala, né? tá? Então esse era o nosso primeiro era a nossa primeira tarefa aqui Resumo utilizado Bora Próximo ponto ainda, continuando na live 1, tá? A gente eu pedi para você listar pontos fortes pontos fortes e pontos fracos do seu negócio, tá? Que envolvam cadastro de produtos Então quais são os pontos fortes e fracos do meu cadastro de produto, né? Um cadastro difícil, um cadastro é um cadastro muito complexo, eu tenho foto, não tenho foto, tenho que fazer foto, tenho que fazer descrição, o que, que eu preciso fazer, né? Isso aqui. Qualidade dos seus produtos, né? Seus produtos são bons mesmo, a qualidade é boa ou é algo que é ok? Ou é algo muito ruim, né? Pra você poder mapear pontos fortes e pontos fracos do seu produto. Canais de venda, né? Quais são os canais de venda, quais pontos fortes e pontos fracos desses canais para o meu negócio? Tá bom? Certo? Então, quais são os pontos aqui Logística, pontos fortes e pontos fracos Da sua logística Essa live ainda está disponível A 1 tá a um 2 tá, não está mais A 1 um ainda está disponível Se vocês quiserem assistir, está no IGTV quem perdeu A logística é realmente É grande, é frágil, é difícil, é, é fácil Uma pessoa carrega, duas pessoas carrega Transportadora, não, correio O que é? Pontos fortes e pontos fracos Fraude, entendeu? Ah, o meu segmento é um segmento Que as pessoas fraudam, é um segmento que eu leio e as pessoas estão falando que receberam uma devolução, às vezes, errada. É um segmento que eu estou vendo e as pessoas estão me passando. Cara, o que, que é, né? Se eu já estou nele também, né? Se você já está, se você já começou a tua trilha, se você já vende hoje, quais são os pontos fortes e pontos fracos nisso? E por último, quais pontos fortes e pontos fracos de saque e pós-venda? Tá? Se isso gera muito pós-venda ou pouco pós-venda, muito pós-venda, pouco pós-venda. Quais são os principais motivos de pós-venda? Se você já tem isso também, é legal você mapear dentro do teu negócio pra a gente entender onde ele é mais forte e onde ele é mais fraco mapear pontos fortes e pontos fracos te ajuda a tomar decisão quando você quer crescer ah eu já vendo meio milhão ali eu quero chegar né eu quero chegar a um milhão com os meus pontos fortes e pontos fracos eu consegui entender quais são as minhas dificuldades para chegar a, a meio milhão tá Live 2, na Live 2 ela não está mais disponível agora, tá? só está disponível o pessoal da Alta Performance dentro, do, dentro de um dos módulos, no módulo das lives, onde ficou as nossas aulas. A Live 2 eu falei sobre a importância da gente, a gente tinha três tarefinhas na Live 2, tá bom? Eu falei sobre macro e micro objetivo, no caso eu comparei um macro objetivo nosso aqui de quem está buscando, a galera colocou buscando, atingir 120 mil reais. E você ia ter pontos de apoio para atingir 120 mil reais. Poderia ser atingir 20, atingir 50, atingir 70, atingir 90, atingir 106 e atingir 120. E aí as suas ações e o seu pensamento tem que estar tá sempre em como que, o que eu vou usar para sair daqui para vir para cá? O que eu vou usar para sair daqui para vir para cá? Porque senão às vezes você não se enxerga, né? Você fala ali, pô, eu quero 120, mas eu estou em 20 ainda, né? É algo muito distante para mim. O que, que eu faço, né? A Ju até tá comentando aí, vou pegar a Ju como exemplo. A Ju comentou, né? A gente tá buscando um milhão, né? Mas agora ela tá buscando um milhão, certo? Ela foi buscando, foi buscando os pontos, né? Foi chegando nos pontos e atingindo isso. Chega, estabiliza, consolida, sobe, consolida, sobe, consolida, sobe e vai subindo, tá? Então, cara, e eu falei sobre isso, você tinha que listar macro... E micro-objetivo, qual que é o teu objetivo final, qual que é o teu micro-objetivo que você está hoje, entre em que bolinha que você está do teu, dos teus micro-objetivos aqui, e o que, que você está pensando em fazer, né quais são as ações que realmente vão te levar para esse ponto. Ah, tá na trilha com a Lê, show, com certeza a gente vai achar o caminho para isso também, mas você vai começando a ter clareza do que você tem que fazer exatamente. Outro ponto que eu pedi para vocês fazerem é né, levantar processo e funções, o pessoal da Outperformance já fez isso também, e levantar o número, é, os números da sua operação. Processo e funções eram realmente o que é feito na sua empresa e por quem é feito, tá? E número da sua operação é canal de venda no último ano, os últimos três meses, se tiver, e tem que listar todos os canais, tá? Tudo que, todo lugar que você vende, se você vende... Se você vende com carro de ovo na rua, se você vende na porta do shopping, se você vende, você tem um quiosque no supermercado, você tem um quiosque no shopping, se você vende pelo Instagram, se você vende pelo Facebook, por onde você vende, você tem que listar aqui, tá? Se você tem um negócio físico, qual a importância do seu negócio físico perante ao online? Tudo isso daí é importante porque as decisões, elas são tomadas baseadas em números, certo?